Pronto, então estamos Exato. aqui vamos para assim, reagir, é? Love Bites, é, pela, pela primeira vez no nosso canal. Love bites Não é por acaso agora vimos em um do Love Bites que a música se chama-se... Só aqui, que é Winds of Transylvania. Vamos então ver... Love Bites pela primeira vez. Exatamente. Vamos embora. Icozo. Eu. Vamos então reagir, vamos já então ver se isto realmente é bom. Como um dos nossos subscritores pediu para a gente reagir a Love Bites. É verdade. E como Aham. a gente desconhecia ficámos com interesse em ver. Estou ansioso, nunca ouvi, nunca ouvi o Love Bites, não conheço, e é a primeira vez. Por isso, vamos embora, o que eu É isso! É dar, meu, não é nisso. É tarde, meu. É tarde, meu. Parece que é tarde, meu. Faz-me lembrar que alguma coisa de um ánimo qualquer que eu guardo o Mas faz-me lembrar que... A é a isto parece é que isto é de um ánimo, sim. Esta música, sim. É de um ánimo. Dá-me a entender, dá-me a é. entender. Vamos? Vamos. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Pera lá. Espera lá, esta não vai é... rolar. É pá, pessoal, desculpa lá, mas temos que voltar a isso. Isto é que me mesmo de surpresa não estava à espera disso Desculpa lá, mas esta tem que ser. É pá, muito bom Não. Não. Oh. Mesmo Uau, digo já que não dava mesmo nada à espera, não Ai, é. Bites, por isso fica mesmo uau. Eu posso dizer que todas as bandas que nós vimos até agora, os japoneses, né é? para estão todas a surpreender. Olha, agradeço ao nosso subscritor que me disse para a gente ver LoveBites. pá, sim senhor. Boa, obrigado, banda. Obrigado. boa banda, boa obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo teu apoio. Quá, é? sério. Obrigado mesmo. Que grande, grande som. Ué, é eu, eu. Ei. Oh. Yeah. Sim, estou mesmo é surpreendido, eles são super talentosas, meu, não estava mesmo nada à espera, e há yeah, os japoneses sem qualquer coisa, há qualquer coisa no Japão que, não sei, vocês são incríveis, mas já, já sempre admirei a cultura japonesa <coughs> e também. o Japão, tudo o que vem do Japão, pá, adoro, tem que confessar, mas é pá, cadê vocês me surpreendem mais? Oh, wow. é, sim senhora, sim senhora. Wow. agora isto parece tipo é do anime? Será que é do anime pessoal? Tipo eu não sei, digam aí nos comentários se souberem, tipo, será que isto é tipo, uh, é uma intro de algum anime ou é um anime feito só para este vídeo? A baterista. Todos, eu estou surpreendido com todos. Tipo, não só o baterista, mas principalmente os guitarristas. guitarristas Estão a partir aquilo tudo, estão mesmo a esgalhar a guitarra mesmo como como deusas. Qual é a bola meu que tipo este estilo de som que faz-te lembrar, meu? Ainda não sei, mas parece uma mistura de várias coisas. Sim. É tipo, sei lá, um heavy metal com um trash metal, porque trash metal é beta se sempre boeda rápido. Opa, não sei, uma mistura de vários tipos de heavy metal, tipo. E... É para, mas isto é, mas o estilo mais parecido para Dragon Force, meu. Dragon Force, agora é logo faz-me um bocado de Iron Maiden em algumas coisas. Sim, bandas. sim, sim. esse tipo sim, de sim. bandas, não é só Iron Maiden, sim, mas bandas sim. assim no género. E pá, já, yeah, mas tipo, estou a gostar bastante da sonoridade. Só. Como a gente diz, é a nossa opinião. Pronto, é o que nos parece. Ou mesmo surpreendido, mesmo. Eu novo. É, é para É queria a É pá, e malta, obrigado mais uma vez. É pá. Oh. Obrigado, obrigado, Epá, é bom ver a gente crescer com vocês, muito bom, Epá, ficamos agradecidos mesmo, Epá, toda a gente se inscreveu até hoje. Obrigado por todos É pá. Mais uma vez obrigado, Epá, nós também podemos errar, errar nos nossos vídeos, mas às vezes os erros acontecem e também não conhecemos muita coisa, é verdade. Epá, e com vocês, e com a vossa ajuda, e com as vossas correções também... Nós iremos sempre crescer, exatamente. É isso, bendito. É isso, é isso. E pessoal, continuem a é inscrever no canal. Tipo, um dos nossos fãs de Ben Maze e Baby Metal, pá, inscrevam-se. Me ajudem -nos a alcançar o limite, o céu. O céu é o limite, o céu é o limite. Parece que eu vi. Ah, é Transmetal, Faz-me um bocado de bandas já, tipo do F-Metal dos anos 90 para aí tipo Slayer na altura, de Sepultura também, mas, tipo guitarras, tipo já, é parecido, é parecido, mas estou a gostar mesmo, que grande, agradável surpresa pessoal. Meu Deus! Que riff! que, que, que é? é isto? que é isto? que <risos> é Não, sério, elas têm talento incrível. Os guitarristas, meu pronto, adoro guitarra, eu gosto mais de guitarra. Pelo pouco eu conheço, pá, uau! Elas são incríveis. Pronto. E a guitarra? É. É. a guitarra? A guitarra dela? A guitarra, são os dois iguais sim, yeah. são yeah. fixe. são yeah. os dois Mas, iguais. É. O braço yeah. é que é diferente. Aquela também yeah. vem quase e a outra faz outra. Tá, muito, muito fixe, muito fixe, muito fixe. E que os outros? E já agora te referi que elas são muito bonitas. <risos> Desculpa lá, mas tem que ser dito, são mesmo muito bonitas. Opa, mas espera, já agora. Opa, é assim. que é que Portugal, por exemplo, e outros países não postam mais nestas bandas, meu, para, para festivais? E isso é que era, pá, isso é que era, pessoal. É tem aqui, aqui ouro, ouro, música, ouro, ouro, para atrair o pessoal. pá, É pena estas bandas não terem mais terem, serem mais conhecidas. Porque mereciam, pelo talento que têm, são incríveis. Sim, até podem ser conhecidas, mas sim, na nossa região, que... na nossa região, pouca gente conhece. Pouca gente conhece, tipo, pelo menos em Portugal sim. É, deve ser raro o pessoal que ouve para aí band made, baby metal ou conhece Love Bites, esse tipo de bandas assim já conheciam. Exatamente. É um Aqueles dois pés do bate, da baterista ali a bater, meu. Epária. Yeah. Mesmo, são todas, mano. Yeah. Yeah. Tipo, nesta por exemplo agora, tipo, em relação a bandas que a gente já ouviu, tipo, nesta por exemplo quase não não não, sei, não notas o baixo e yeah, por acaso sim é verdade mas neste tipo de música era é normal percebo que o baixo normalmente não, nunca é aquele instrumento que tu vais ouvir mais tipo num tipo assim, de heavy metal exatamente mas já, tipo todas elas são um espetaculares, espetáculo todas, pá, ouve, todas. Mas até eu penso gosta gosta de voz de é para mas é ainda só que todas as bandas que a gente viu destas três da, da band -maid, baby metal e love bites é engraçado que os as bateristas, ou meu... o oh, baterista também. Chama muita atenção. Que chama muita atenção, são muitos. É porque... A mim é mais as guitarristas, porque eu gosto mais da guitarra. pronto Só para aí. Mas é. cada um tem o seu gosto. Eu também gosto de guitarras, mas aprecio mais o baterista, por acaso, aprecio mais. Sim. Sem parar, é que com, com, com as mãos ao mesmo tempo, a coordenação que ela tem com os pés e com as mãos. E deve ter duas, duas pedaleiras, e deve ser duas pedaleiras que ela fim, tem. Ser pedaleira com a sua certeza, com com certeza, certeza. Isso é garantido. Oh. E esta parte. sei. uau. Meu. Tipo, não estava à espera de uma ei, coisa assim tão poderosa e ei, tão boa e ao mesmo tempo. porque são mesmo E por acaso foi uma música que se me dá acaso. Yeah. Por acaso foi, foi. E por se acertámos em cheio. Mas estou a ah, é, sim, se o resto das músicas forem dentro deste género, deste estilo, tanto assim. Ya, yeah, meu, digo tipo mesmo. Pronto, malta, como vocês podem ver. É pá, vocês pedem, Exatamente. nós reagimos, nós Boa também baixa, procuramos. É pá, mas obrigado por nos terem indicado Obrigado mesmo. Obrigado, sério. E como vocês podem ver, é pá, as vossas opiniões são muito importantes para nós. Exatamente. Porque também podemos desconhecer e para nós é uma nova novidade, é uma, uma nova novidade. Nova. Uma nova novidade. Epá, e pronto e assim nós também partilhamos com vocês, entre também outros portugueses que nos vejam, brasileiro, ou brasileiros, ou brasileiros. Sim, também, Obrigado. abraço a todos. Recebemos aí algum comentário de um ou dois. Obrigado. Exatamente. E Obrigado. também portugueses, também Obrigado. de alguns. É. Pronto, mas o Japão está lá. O Japão está lá. O Japão está lá. Arigato! Arigato! Arigato! Arigato. Arigato. Pessoal, <risos> foi o vídeo por hoje possível. E voltamos em breve, então. Até à próxima! Uh! Grande sopa. Grande sopa.